Olá! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amigos queridos? Hoje, tô aqui, ó, firme, inteira, para conversar com vocês. Ai, aí eu fiquei pensando, né? É, sobre o que que eu vou conversar hoje? O que que nós vamos falar? O, o que que vai ter de interessante, né? Então me veio o seguinte: falar sobre a felicidade. Felicidade existe? Cadê vocês? Eu quero ver. O povo está sumido aí? Será que eu ainda não eu, eu não tô aparecendo? Acho que sim, né? Tô aparecendo. Eu quero eu quero um oi. Me dá o primeiro oi aí para eu ter mais ânimo para falar, né? Vamos vamos vamos vamos aguardar mais um pouco. Porque é um tema muito legal esse, sabe? E hoje eu tô meio inspiradinha para falar. Aliás, sempre tô, né? Mas hoje eu tô um pouco mais. É, falar sobre a felicidade. Cadê vocês, pessoal? Se ninguém chegar, eu não vou falar. Dá um oizinho aí. Os comentários estão visíveis. E acredito que já seja nove horas, né? Ó, já são nove e quatro. Vamos lá, gente? Vindo. Ah, todo mundo vindo. Cadê vocês? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pause e vou voltar, tá bom? Porque eu tô vendo que não tem ninguém aí, uma impressão minha. Bom, eu vou dar uma pausada e volto. Vamos ver se às vezes é a internet. Ah, não, já tem uma pessoa visualizando. Então, na internet, não. Bem, felicidade, né? Um tema tão... É, dá impressão que é um tema vazio, não é? Por que que dá a impressão que é um tema vazio? Porque é aquele tão negócio. Nós sabemos falar da felicidade. Falar da felicidade como falar do amor, como falar de qualquer outra coisa. Mas, de verdade, você acredita na felicidade? Você acredita que a felicidade existe? Você acha que as pessoas, elas são muito mais alegres, tristes, ou pode-se dizer que independente de qualquer uma das duas coisas, a felicidade é uma conquista ou é inerente? O ser humano por si só é feliz, como a maioria diz. No que, que você acredita? Você se sente feliz? Dá para explicar, para palpar? Dá para dar uma descrição da felicidade? Aí eu, eu pergunto assim, como que um peito angustiado durante anos pode dizer eu sou feliz? Como que um peito totalmente transbordado de dor de amargura, pode dizer eu sou feliz, será que é verdade, porque muitas vezes nós estamos sorrindo, mas dentro de nós existe algo muito pesado que faz aquele sorriso uma máscara para enganar não só os outros como a si mesma a si mesmo. O que é a felicidade? Nós hoje estamos vivendo uma quarentena aí, né? Esse período difícil, realmente muito difícil. Eu percebo que a maioria das pessoas não pode dizer que está feliz. Ou elas dizem que estão felizes, independente de estarem ansiosas, angustiadas, assim depressivas, irritadas, numa briga sem fim dentro de si, naquela guerra, naquele conflito interior... Muitas vezes tolerando quem está do seu lado, convivendo no dia a dia ali. Aí ela pode dizer, eu sou feliz. Essa pessoa, ela pode afirmar que ela é feliz. Ela pode estar grata. Boa noite, Regina MRN. Uh, ela pode afirmar com precisão. Independente do que esteja acontecendo. Eu sou feliz? Vamos combinar. Dá pra fazer isso? Como que você pode se sentir feliz? A pessoa, né? Que de repente está fechando uma loja. De repente, se vê com o salário pela metade. Numa, numa incerteza total. Dentro de uma coisa angustiante. Será que aonde existe angústia? Existe a felicidade? Porque a felicidade ela é algo silenciosa. Vamos, vamos fazer, vamos imaginar como é a felicidade. Se alguém tiver aqui, como querendo escrever alguma coisa, como ela imagina que é a felicidade, nós podemos trabalhar bem em cima disso, né? Vamos supor, então, que a pessoa ela vai descrever o que ela sente. Dentro dela, como felicidade. Ela diz assim, não, a minha felicidade é ter gratidão. Gratidão por quem? Primeiro, gratidão por quem? Por você mesma? Pelos céus? Pela mãe Gaia? Pela mãe Terra? Pelos seus pais? Por ter sido gerado? E essa gratidão, ela é verdadeira? Independente da sua situação econômica. Independente. Porque até há pouco tempo se dizia, até antes da pandemia, ah, a pessoa é rica, ela está tranquila, ela tem aquela casa maravilhosa, ela tem renda, ela tem não sei o que, ela tem isso, tem aquilo. Ela tem. Mas ela não é. Ela pode ter, mas dentro desse ter, ela pode ter um medo maior de perder. Uma cabeça confusa. Uma pessoa que não consegue parar dois segundos. Ela precisa ter em ação, blu, blu, blu, feito uma laquinha. Então, como a Regina está falando assim, posso dizer que não mesmo. Acredito que ela está querendo dizer que não, mesmo ser feliz. Felicidade é uma palavra inventada para enganar trouxa? Como querem dizer, olha, a felicidade existe. O que traz o transtorno é alegria ou a tristeza que é emocional. Mas você se sente feliz por ter reencarnado aqui na Terra? E você tem gratidão por isso? Nesse momento, nesse momento, pensa. Você agradece de verdade a Deus por estar aqui? É dentro dessa incompatibilidade de vida que você está tendo? Felicidade. Ela é uma palavra, um significado... Ela é uma sentença, uma sentença sim, né? de dizer, de afirmação. O que, que é a felicidade? O que, que nós procuramos? Boa noite, Messi. Você acredita na felicidade, Messi? Fala a verdade, que eu te conheço. Então, como que nós podemos afirmar felicidade dentro de nós? Se a cada dia, a cada minuto, a cada momento, nós vivemos um transtorno. Se o transtorno não vem de fora, ela vem de dentro. Oh, o Messi acredita na felicidade. Então, explica no que você acredita na felicidade, Messi. Ah, como que ela pode dizer que ela... Boa noite, Andréia. Você acredita na felicidade, Andréia? Vamos trocar ideia aí? Porque depois eu vou da minha conclusão. Ou, pelo menos, a minha conclusão hoje. Eu posso dizer para vocês uma coisa. né? Eu vou pular um pouco e vou voltar. Eu vou pular para dizer o quê? Hoje eu sou uma pessoa feliz. Depois de ter conhecido todas as fossas do mundo, por ter passado por muita tristeza e por ter tido a coragem, a força de tolerar tudo. E o que me segurou nesse tudo, acredito que foi o encontro da felicidade em mim. Não que viesse do outro Não O outro veio Por causa Da atração que eu exerci Quando eu irradiei felicidade Vocês vejam bem Eu vou contar um pouquinho de mim Que eu passei Dez anos Acredito no viver bem consigo mesma E viver em harmonia com gratidão Gratidão vira obrigada também, né? Aquela fala, ai, gratidão, muito obrigada. O pessoal também não tem muito sentido da palavra gratidão não, viu, Messi? Não tem não. Mas eu vou contar um pouquinho. O Messi, ele alguma coisinha, ele sabe, mas vai ficar quieto, né, Messi? Uh, durante anos, eu fui uma pessoa muito obediente e disciplinada na minha missão. Abri mão, mesmo de uma forma dolorosa, de muita coisa. E eu percebia que aquelas muitas coisas eram desejos contidos como se fosse uma falsa felicidade. Mas eu acreditava que eu precisava daqueles desejos para ser feliz. Olha, que, olha como nós vivemos no mundo da ilusão. Mesmo trabalhando pessoas, mesmo lidando com uma série de situações, eu ainda acreditava, assim que eu preciso de uma série de conquistas para ser feliz. Só que eu não percebia que as conquistas estavam dentro de mim e que eu estava sendo preparada para algo muito maior. Né, Mércio? Você me conhece bem. Então, se eu estava sendo preparada para algo muito maior, e eu já sabia disso, por que, que eu não me punha em estado de gratidão pelas coisas que eu estava vivendo, mas sim num, no, numa, numa contida aceitação? Mas será que era aquilo que eu queria? Sim, o amor pelo meu trabalho, o amor pelo exercício, o amor pelo que eu faço é o que me segurou. Isso me deu forças para me manter aqui. Porém, aquela felicidade, a, aquela, aquele encontro comigo, eu não sabia o que era. Ele estava muito escondido. Sabe por quê, pessoal? Porque de repente eu me protegia. Eu me protegia a ponto de não me conhecer. Eu pensava que eu me, eu me conheço, lógico, em muitas coisas. Trabalhei muitas coisas em mim. Mas a, a, aquela, sabe, aquele, aquele ponto intrínseco, onde você você faz assim, puff, abrir. O cardíaco ele ele, ele explode eu não conhecia. Do momento em que eu consegui me trabalhar, mesmo me colocando como uma pessoa não realizada mas ao encontro de mim mesma para a realização e minha realização era a realização social, era a realização do trabalho, que eu sou a única que trabalha com essas energias, o mestre pode dizer, muita gente pode dizer, que é o registro da memória celular, a radiestesia magnética imantada, ah, é, tem um monte de gente que faz, igual a minha radiestesia não, o mestre sabe disso, que é uma coisa que foi criada por mim, não, a radiestesia em si existe há, milhões, há milênios, mas aqui foi criada por mim é minha. A, a energia fria vibracional, então, é sem comentários, né? São coisas que foram desenvolvidas. Então, eu dizia assim que eu precisava ser feliz porque eu tinha essa missão social. Gratidão, conscientização. Deixa eu ver mais aqui. Paz e Luz, obrigada, Marcos Caiocauquian. Ca, então, essas coisas, né? Eu, eu, eu criei um mundo estereotipado, dizendo, você é feliz. Olha quanta coisa, você tem bênçãos de Deus, você tem bênçãos dos céus, você consegue colocar, você aplica a energia de longe, a pessoa levanta. Você não precisa falar nada. Ela, o cérebro dela começa a ter sinapses, você não precisa contar. Mas aquilo dentro de mim ficava assim: poxa, não tem uma pessoa, a pessoa está melhorando, e, e de repente não tem uma pessoa que fale: poxa, você ajudou muito nisso. Não. Aí eu dizia, mas isso é ego. Não, não, não tem problema que ninguém fale. Olha lá o mestre, top, tudo que você faz é único. Então, gente, nós sabemos disso, o Vladimir, inclusive, várias pessoas. Nós tiramos pessoas que estão no fundo do buraco. Elas estão em ponto de suicídio o de querer matar alguém, eu já peguei pessoas com o estado de querer pegar arma e atirar na outra, de uma forma passional, até hoje ele vem, ele sabe, virou meu amigo, e, e por pouco ele não matou outra pessoa, então, vocês imaginem uma pessoa virar armada, armada, no seu consultório, e falar, se você não me ajudar, ah, eu, porque eu preciso acabar com ela, porque ela está acabando comigo, ela me traiu, o que, que eu faço? Eu falo, tira a arma e mata, mas mata você primeiro. Porque você já morreu mesmo, só falta ser enterrado. <risos> e aí nós começávamos a conversar. Então, para mim, a felicidade era assim. Poxa, eu vim cumprir uma missão e eu estou tirando o chapéu para mim porque eu estou cumprindo essa missão. Mas eu não via que eu não cumpria comigo. Sendo que o meu primeiro objetivo de vir para cá, o primeiro, era para mim. Porque se eu vim, alguma coisa eu deixei lá atrás se eu vim com essa consciência onde eu estou conversando com vocês e não leio nada aliás, por nenhuma vez eu leio em qualquer comunicação em qualquer palestra em qualquer trabalho que eu faço ele é meu é porque alguma coisa tem algo eu tinha que completar e completar esse algo para poder crescer mais e transmutar o que faltava dentro de mim. Eu vim para isso. E, mas eu sempre dizia, eu vou falar de novo, o mestre sabe disso, porque ele me acompanha bastante, ele é meu amigo, fez o curso, fez tudo, né? E eu sempre dizia, vai chegar o um momento onde a Armin vai surgir. Vai chegar um momento onde eu vou começar a resplandecer no planeta. Porque isso, eu, eu comecei a admitir, eu comecei a admitir. Eu comecei a, a incorporar isso porque era dito isso para mim. Eu vou passar anos desconhecida, 35 anos. Desconhecida, entre aspas, porque muita gente me conhece. Mas sem multidão, e também não quero não, pelo amor de Deus, nada de multidão. Mas aquela coisa, sabe, de dizer, as pessoas vão me seguir, vão me acompanhar. As pessoas vão, realmente a Armin vai aparecer. Durante 35 anos, para mim, eu, a Armin, sobrevivi. Eu, a Armin. Missão, viver. Como eu estou vivendo. E de repente, é isso que chega um momento onde vem muitas explicações e dentro dessas explicações vem a felicidade existe. A felicidade existe a partir do momento em que você se incorpora em que você recebe, como os espíritas, várias pessoas recebem, né? Algum mentor recebe ah, uma entidade maravilhosa e ela fala pela entidade. É quando você recebe a você. Quando eu recebi a mim. E quando eu recebi a mim, eu parei de desacreditar. Ou não confiar inteiramente em mim. Então, aquela luz que eu precisava... Para que me acendesse definitivamente... Enquanto eu estiver aqui nesse plano... né? Ela brilhou. Ah, ela brilhou a tal ponto... Onde de dentro para fora veio o resultado. Eu consegui, gente. Olha, olha, olha que coisa impressionante. Tô falando isso para você ouvir de verdade. Tô contando um pouco de mim para vocês. Sobre a felicidade. Eu consegui emagrecer. Emagrecer. E bem. Com a pele boa. Com tudo isso bom. A partir desse momento. E menos de... 15 dias, 10 quilos. Eu desenchei, eu murchei. Por quê? Mas eu fiquei bem, eu tô bem, eu tô ótima. Eu nunca estive tão bem assim que eu me lembre nesses 30 anos. Nesses últimos 10 anos, vamos dizer, como eu tô agora, eu estou voltando a me ver. Eu descobri. Nesse período da pandemia, da quarentena, o quanto eu tenho de importância para mim e a partir daí eu vi o quanto eu tenho de importância para outras pessoas ou para uma outra, ou seja, lá quem for. Eu não acreditava ainda que eu pudesse ser amada, porque eu não me amava o suficiente e de repente eu percebo que eu pensava que me amava, mas eu amava o que eu fazia, é diferente. Eu amava o que eu fazia e eu estava me deixando de forma indiferente. E hoje eu digo para você, eu amo a mim. O amor por mim, ele é insubstituível. Eu sou a única pessoa que não é substituível. Você é a única pessoa que não é substituível. Até pai e mãe são, porque eles são pai e mãe nessa encarnação. Eles não são em todas. A você não, você é em todas as encarnações com você. Você não pode se substituir por ninguém. Entendeu? Aí eu digo: a felicidade existe. Ela é inerente. Ela vem, muitas vezes, machucando. Ela vem para ensinar você a ver. Ela vem de uma maneira sem pedir licença. Ela vem quando você menos espera, mas você age com coerência, com retidão, com dignidade e joga para o universo. E quando você joga para o universo, você diz assim, a partir de agora foi o que eu fiz, eu vou fazer por mim. Eu vou fazer por todos, porque a, a energia está fluindo cada vez mais, o pessoal chega perto, a pessoa já começa a melhorar, é um negócio que não dá para explicar, mas tudo bem, eu não preciso de explicação. Mas eu deixei fluir. E nesse fluir, desse período onde eu, eu, eu entrei em mim realmente, eu vi o quanto eu estava ausente de mim. E você pode ver o quanto você está ausente de você para ser o que o outro quer. Para ser uma peça a mais no, no mundo. No planeta, você é um, um atuante, você é um artista a mais, porque você sabe disfarçar, mas para você, você não disfarça, porque a sua dor interior, ela é muito grande, pessoas que passam anos chorando a morte, não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem. Um dia desses alguém me perguntou assim, Armin, você tem, você convive com quem? Eu falei, comigo. Mas você, e tua mãe, teu pai, teus irmãos, eu falei, morreu meu pai há 37 anos atrás, morreu a minha mãe há 12 anos atrás, e morreram meus dois irmãos seguidos. É, a minha família era composta por cinco pessoas, eu com a caçula, né, que vim bem depois. Aí, deixa eu ver o que o Marcos escreveu daqui a pouco. Aí, a, eu sentia o seguinte, que, eu, que eles iam precisar muito de mim. E eu já tinha essa resposta lá dentro. Que eu só ia me libertar a partir do momento que eles se libertassem. Então, a pessoa falou, nossa, você ficou sozinha. Eu falei, não, fiquei numa ótima companhia que sou eu. Mas por que, que eu falei isso? Porque eu senti. Eu senti e naquele momento eu percebi que a minha missão em relação à família tinha sido muito bem Cumprida Quando você quer, Deus quer e o universo obedece Quando a gente aceita e se ama Nada é impossível, né Armin? Sim, é verdade, nada Mas para você se amar Você precisa perceber primeiro Que você não se ama Não é que você não se ama O amor tá lá Mas ele tá encruado A partir do momento que você percebe A maioria morre ela não desencarna, ela morre. Porque ela não percebe. Ela não percebe. Por exemplo, quando eu falo que eu, né, que foram todos, lógico, eu tenho meus sobrinhos amados, minhas sobrinhas, tenho minha família, mas não é como uma família de origem, não. E nem uma família constituída por mim. Porque pela primeira vez eu vou contar. Eu não consegui engravidar. Eu não sabia que eu não podia engravidar. Até o dia que eu descobri que eu não engravidava. Que eu tinha tenho um sério problema no ovário. né Então não era para eu constituir nada. Era para eu. Ser eu. Na integridade. Poder cumprir o que ficou a desejar. E a partir daí. Encontrar o meu caminho. Mas o meu caminho em mim. Eu tô vendo o Santini aí. Santini, te adoro, Santini. O meu caminho em mim. Entendeu? Então, esse... <risos> Beijos pra você, minha querida. Beijão pra você também, Santini. Grande, grande comunicador da rádio, né? Adoro você também. Uh, orto -molecular, molecular de primeira categoria, de primeira, né, Santini? Energia para todos nós. Então, pessoal, de repente, uh, obrigada. Uh, de repente, o mundo explode, os caminhos se abrem. E nós não somos mais sobreviventes do planeta Terra, nós somos viventes. Hoje eu olho para mim e eu gosto de ver a minha imagem. Eu digo assim, nossa... <risos> Você que é a doçura no mundo. <risos> Obrigada, Santiri. Eu não vou falar gratidão porque essa palavra já encheu, né? Porque virou uma palavra. Mas o meu coração agrade... fica feliz em ouvir você falar isso. Porque tudo que vem de coração vai pro coração. Tudo que vem da boca. Eu não quero mais. Gente, eu não aguento. Sabe aquela pessoa lindinha? Amorzinho. Ah, Deus ajuda. Reza Nossa Senhora única. <risos> indico e sempre indicarei você, minha querida. Obrigada. Eu também te indico, viu Santini? <risos> maravilhoso. Ah, eu agradeço, porque meu trabalho realmente... Nosso trabalho é maravilhoso, né? Ele é completo. Ele é naquilo que a pessoa procura e não encontra. Porque... A pessoa, ela procura um resultado e não o caminho para chegar no resultado. O meu caminho levou 30, 35 anos. A pessoa já quer em um ano. Gente, a pessoa quer em dois minutos. Ela não quer encontrar o caminho e desbravar. Ela quer o caminho pronto. Ela quer tudo pronto. Ela não encontra. Porque ela me encontrou a ela Então eu digo pra você Existe o remédio para sair Da síndrome do pânico, né Santini? Existe Você Eu Eu nunca tive síndrome do pânico Quem teve foi o Santini Ele saiu Mas eu já tive Muita tristeza Que é coisa imediata já entrei em depressão, ninguém percebia. O, do, o destino de nossas almas vem com você encontrar o caminho certo. E nesse caminho que o Santini está tá, tá citando, eu vou dizer para você tem alguém esperando por você. Não tem Santini. Sempre não é, o Santini é um grande amigo, quero deixar bem claro, hein, gente. Mas tem alguém especial. Tem alguém que um dia veio. Ou antes ou depois que você. E essa pessoa, ela está esperando na beira do caminho você passar para ela vir junto. Ah, são os desabrochar da vida. Talvez você não conviva 30 anos com a mesma pessoa, mas o tempo que você conviver é o tempo do despertar a felicidade que vem com amor. Naquele momento você rompe com tudo que é ruim. Com tudo que não presta. E é impressionante como as pessoas se revelam. É impressionante como tudo acontece. E é impressionante como nós nos Encaramos, arrancamos as fantasias, as fantasias da depressão, as fantasias da tristeza, da tristeza eu não digo, vai, mas ah, as fantasias da ansiedade, da doença, as fantasias de um foco único que é horrível. Ai, ah, tem que ter foco, não tem que ter foco porra nenhuma, tem que querer. Quando você foca, você só fica naquilo. Põe, põe, põe. Não, tem que querer. Não tem que nada. Precisa, o ideal é querer. Mas não ficar batendo na mesma tecla até ficar muda. Entenderam? Então, não tem que nada. Precisa respeitar obedecer a você. Não é Deus que está lá em cima perdido em algum lugar, sei lá, eu aonde, aqui não está, né? Mas respeitar a você. E, nessa, e nesse caminho, ele vai expandindo, as laterais vão se abrindo. A porta é estreita, ela é muito dolorosa. Mas a partir do momento que você passa por ela, você descobre. A felicidade, ela não é o momento, ela é um estado de espírito permanente, porque ela é o amor. Você traz em conhecimento restrito da alma, o Alberto está falando, né? O engrandecer da vida das pessoas que precisam ter força e objetivo para viver a vida. <risos> É verdade. As pessoas, elas não têm contato com a alma. Elas não têm, né, Alberto? É muito difícil você encontrar pessoas que se dão o direito de ter contato com a alma, porque para você ter contato com a alma, eu não é um Você precisa deixar de ser vítima. Ah, eu não sou vítima, não. De que? Não, não é, né? Não, bem, não, não é nem um pouco. Ai, eu sofro tanto. Eu não aguento essas coisas. Ai, tá tudo tão difícil. Gente, me mostra o que tá difícil e que não pode ser fácil dali pra frente. Você precisa aprender a atravessar a porta. Eu conheço gente que não sei quem morreu há 40 anos, a pessoa ainda tá enterrando junto. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Aquela pessoa... O que, que é DM? Santino, não sei o que é DM. Não há DM. Bom, aquelas pessoas... Elas precisam ter um motivo para se enterrarem vivas. Veja, quem foi? Foi um momento aqui no planeta... Você nem sabe, sabe quantas mães, quantos pais nós já tivemos nessa encarnação? Em várias encarnações? Vocês têm noção? Não há soldado que viva a guerra sem poder lutar. Ninguém vive a guerra se não for o poder da luta. Mas eu vou te falar. Enquanto houver o um soldado na guerra sem poder lutar, ele vai ficar parado também, viu, ah, Alberto? Santini, eu gosto mais de Santini. Ele vai ficar parado também. Sabe por quê? Quando ele não luta, os conflitos engolem ele. Porque a guerra é um conflito. É aquela palavra, a pessoa é guerreira. É uma palavra terrível. A coisa é igual matemática. Tente, tente e resolva. Ou não resolva. É verdade. Ou você vai e resolve. O que quer resolver? Abrir. Abrir mão, falar, deixa vir. Vamos ver o que vai vir. Vamos ver o que vai vir. Ah. A ansiedade não deixa, porque a ansiedade é medrosa, a ansiedade é futurista, a ansiedade é aquela que te vê, você se vê largada na rua sem ninguém cuidar de você. Isso é ansiedade. E resolva, e resolva, a solução está e todos que querem solucionar, sim. Quando não tem solução é porque não tem um problema, né, Santini? Quando não tem, não tem. O problema vira solução. Mas você precisa elaborar isso para chegar aonde ao o Santini tá falando. Eu também te adoro, tá? Um grande beijo para você. Então, gente... É isso que, que, nós, que nós estamos falando, enquanto você for vítima, enquanto você sentir culpado, enquanto chorar o papai, chorar a mamãe, chorar o irmão, chorar a vizinha, chorar o marido, chorar a mulher, chorar não sei quem chorar, pensa, são 50, 60, 70, 80, 90, aqui, isso não é nada, isso não chega nem a chamar de tempo, é por aquele momento. Indigo você para todos. Trato da química e você da alma. É verdade. Olha, gente, eu estou indicando. Ele é maravilhoso. Eu conheço e falo de boca cheia. Alberto Santini, filho. Ah, eu trato da alma mesmo. Isso é verdade. E ele da química, né? Da parte hormonal do corpo mesmo. Então... Uh, é muito importante, é muito importante. Nós temos essa consciência. Ninguém aqui é eterno para ninguém. Eterno com você. Vamos juntos nessa, meu lindo. Falou. É, é, você só vai. Você e aquela pessoa que faz parte de caminhar junto com você pela eternidade. Mas a primeira pessoa é você. E aquela pessoa um dia aparece. Pode passar encarnações sem vir. Mas no momento ela vem. Dividir e somar é nós, <risos> É isso mesmo. Beijo, Santini. Beijos e ó, muito, muito coração pra você. Então, gente, precisamos somar, como diz ele. Somar com aquela pessoa que é única para nós. Primeiro nós somos únicos porque nós não morremos, nós não partimos, nós mudamos de, de consciência, de dimensão, de conduta. E essa é a única pessoa que é uma eternidade. Todos os demais estão aqui para nós aprendermos a amar o outro. Mas isso não quer dizer que nós convivemos com essa pessoa uma vida inteira, uma eternidade inteira? Beijo na sua alma também, abraçando sua alma de longe. Eu, a de todos vocês e até a tua, Santini. Então, é... <risos> tô sentindo o um abraço, viu, Santini? Então, gente... É isso aí, vocês vejam bem, ele de lá, eu daqui. E vocês aí, todo mundo vai sentir essa coisa gostosa agora no peito, no coração. Nós estamos enviando para vocês. Olha, olha o que é uma vibração. Olha o que é uma sensação de felicidade e de poder transmitir essa força do amor. Essa força e essa beleza da conquista que a gente chega, depois de passar pela síndrome do pânico e por momentos terríveis. E eu, depois de passar por tanta coisa que eu passei, que as pessoas chamam de perdas e eu chamo de ganho para mim. De ganho para mim porque eu pude ajudar, eu pude fazer algo por cada uma delas. E hoje eu sei que eu tenho os meus méritos reconhecidos. Se eu pudesse, a Maria está dizer todas as pessoas levaria até você. <risos> Obrigada, Santini. Que assim seja, pode trazer que eu aceito. E aceito o teu amor também. Então, aquele caminho desbravado, aquele caminho aberto. Vocês vejam bem, o Santini está aí, ele está declarando coisas tão bonitas que vocês podem, às vezes, até maliciarem, levarem para o outro lado e não é. É, é, é algo muito mais forte do que isso, é algo muito mais, é algo que você já sente pelo próximo, porque ele já está dentro de você e você consegue distribuir isso e os seus olhos brilham, a sua alma floresce, Ai, a minha é tão difícil. Isso foi para você, é para todos nós. Em proporções diferentes, mas é para todos nós. Nós conseguimos abraçar do lugar onde nós estivermos. Nós não precisamos nos locomover. Eu posso conversar com cada um de vocês, com o Santini, telepaticamente. É tranquilo. Por que, que é tranquilo? Porque existe uma, uma vibração de afinidade. É uma dinâmica. Então, se nós estivermos dentro de uma mesma sintonia e sincronizados, nós conversamos. Não é Santini? Nós conversamos tranquilamente. Nós nos abraçamos. Nós nos sentimos. E como isso é importante. Então eu digo para você assim: Não chore e não lamente o que aconteceu até 10 minutos atrás, numa vida inteira. Entrega. Obrigada pela. Peraí. Esther. Ah, Esther. Esther. Obrigada, conheci uma pessoa que abriu minha consciência e deixou esta terra. Sempre fui grata ao universo, porém, com o tempo, a falta me paralisou. Preciso abrir meu coração para o novo, uh, uh, para o novo. São fases, são fases, né? É fácil, sei lá. Uh, então, pessoal, são fases que vão... E vem, então é como ondas, né? Mas enquanto tiverem essas ondas, você está na beira do, do você está na praia, você está na beirada do mar. Para você se aprofundar, você precisa ir mais longe, você precisa mergulhar, você precisa entrar no mar no lugar onde não tenha ondas, onde você mergulhe e você se abra. Põe escafandro, não tem problema. Mas você veja o oceano inteiro. Aonde tem ondas, ainda existe a doença. Aonde tem ondas, ainda existe perturbação. Porque ela vai e volta, ela vai e volta. Ela não encerra um ciclo, mas ela é repetitiva. E ela está muito na superfície. Para você se aprofundar, Acredite numa coisa e numa pessoa, no seu coração. Agora, quando o seu coração não te dá resposta, é porque você não quer ouvir. Você não quer ouvir. O dia que você quiser ouvir, você, você nem pensou o teu coração. Quando eu digo coração, não estou falando matéria, eu estou falando alma. Eu estou falando espírito, eu estou falando resplandecer e a mãe terra, a força da terra, porque nós estamos aterrados, nós estamos aqui, entendeu? Um dia vai enterrar, mas agora nós estamos aterrados. Enterrado nós já estamos, porque nós estamos na terra também, né? Aí vai desenterrar que a gente vai sair da terra, mas enfim, agora me deu essa ideia. Mas enfim. Essas duas forças unidas. Ninguém ninguém bate. O dia que você for inteira, teus chakras vão ser iluminados. Eles se abrem. A sua consciência, a sua pineal. Sabe? O seu timo, laríngeo, nada mais deixa a desejar. Vou ir agora, mas o abraço que indico. Sempre obrigada, Santinho. Eu também te indico. Nós somos muito bons no que fazemos, né? Porque nós fazemos de corpo, alma, coração de verdade, abertos para o mundo. Então, a pessoa vai lá na tua frente. Ela chega uma, sai outra. É algo maravilhoso. Né? Que bom. Que bom... Que tem seres despertos Que podem ensinar Os acionados, hipnotizados A despertarem Então eu peço agora para você uma coisa Depois de tudo isso que eu falei Desperte enquanto é tempo Porque não vai mais ter oportunidade aqui no planeta Terra Não vai mais ter Está terminando a sua oportunidade. Vocês querem me ver? Eu fico... Não é por nada. Ficar assim, ai, que nossa senhora. A mãe de Jesus me proteja. Gente, a mãe de Jesus já está cansada. Ela, ela não aguenta mais. Ela já está em outra. Ela deve ter mudado até de, até de galáxia. Ela já mudou. Porque ela não aguenta mais. Imagina esses ranço no nome do manto de Maria. Por que, que você não põe o seu manto? Por que, que você não entra nessa luz? Por que, que você não usa a sua malha neural? Os seus meridianos. E não se coloca na nobreza do manto inteiro, inteira. O manto de Maria tem em cada um de nós. Vamos saber usar. Não pensa que Maria é aquela de GG. Não é, não é era, não. Larga a mão de ficar falando, sabe? Entrem em vocês. É isso que Maria quer. É, é isso que ela quer. Ela não quer pedir, ela não tem esmola para dar mais. um basta, gente. Acreditem que quando você desperta, a tua alma se abre. A terra, a mãe Gaia te aceita. E todo o seu corpo vibra. O seu corpo vibra de muito amor. Eu confio em vocês. Vocês estão me ouvindo? É porque vocês gostam. É porque está cabendo alguma coisa. Tua obra é a luz. Que, que muitos não conseguem enxergar. A maioria não enxerga, viu? Certinho, eu tô, e também tô cagando e andando, viu? Enxergar. Mas você chegou para mostrar. Agora, sim. É o meu momento. Mas é o meu momento para mim. Eu não quero que ninguém me siga. Eu quero que vocês venham, participem das minhas palestras, dos encontros, eu faço um tratamento, que em breve eu vou parar também. Eu só vou fazer outras coisas. Mas eu quero vocês inteiros, cada um de vocês inteiros. A minha missão levou 35 anos para ser preparada. Não é mais tempo de esperar. Agora é tempo de produzir. E a colheita é certa. Eu vou parar, gente. Já tô cansada. Eu tô ficando louca já. Para quem quiser, né? Vão lá no YouTube. Tem vários vídeos meus. Os corações, os mil corações aí que o Santini tá mandando. É, vão lá. Me assistam. Pessoal, por favor, eu preciso chegar a mil para começar a fazer as lives pelo YouTube. Em menos de quatro meses, nós estamos já com mais que 900 pessoas. Então, falta pouquinho para chegar a mil. Ao mil chegarás e muito passarás, né? Então. Dali nós vamos começar a fazer live, fazer um monte de coisa, cursos pelo YouTube, vamos fazer bastante coisa. Então, vamos lá, né? Aperta o sininho, né? Vai lá, se inscreva. Armin de Gourmet, Instituto Armin de Gourmandian. Os vídeos são muito bons, está aí eu já vou baixar para o YouTube também. Vocês vão, curtam, deem opinião. Compartilhem com o um amigo de vocês. Vocês gostam do amigo? Gostaram da ideia? Você viu? Coube alguma coisa em vocês? Compartilha! Não fica aí, eu não vou compartilhar ela. Ai não, eu não precisa o outro ver, eu já vi, eu já tô... Não, isso aí é muito egoísmo, viu gente? Vamos compartilhar, vamos mandar, e aí aproveita, já vai lá no Santini também, Veja, entrei lá no face dele, no Instagram, você tem Instagram Santini, não sei, mas vejam o Santini também, vão é um no YouTube. Ele tem programa também na rádio. Vocês vão amar o trabalho dele. Nós estamos eu ele há mais que há 21 anos na Rádio Mundial. Não é todo mundo que consegue isso não. Tem que ser muito bom para conseguir, para poder se manter. Sabe, você tem que ter muito up, muita força, muita vontade e ser muito bom consigo mesmo para ser bom com os outros. Bora, gente? Felicidade tá aí. Basta você passar pelo portãozinho apertado. Ele é doloroso. É doloroso. Mas você vai conquistar. E vai encontrar. Vamos junto nessa, né Santini? Vamos sim, vamos bater um papo depois, tá bom? Pessoal, um beijo grande para todos. Vão lá no Instagram, me sigam. Ah, dia 23 eu vou ter uma live pelo Instagram com a Monja Coen. Não esqueçam. né? Nossa, fui muito bem recebida por ela. A gente, nós conversávamos já lá na rádio... Uma pessoa maravilhosa. E vai ser uma live que vai valer. Não percam por nada. Dia 23 de julho. Uma quinta-feira. Às 19 horas. Armem com a Minha Monja Coen. Em breve faremos outros. Com outras pessoas também. Messi Um beijo pra você também, meu amor. Tudo de bom. E para todos vocês. Compartilhem qualquer coisa, se quiserem um atendimento comigo, fazer parte dos cursos. Agora, nesse que vem, em julho, em agosto, vai ter mais uma turma para energia fria vibracional curadora e também para radiestesia magnética imantada. Né? Vai ser na segunda semana, eu estou sem uns dias aqui, estava em algum lugar que eu não sei, minha mesa está mal, zona, na maior confusão. Acho que é no dia 7, 8 e 9, alguma coisa assim de agosto. É, é, é sexta, sábado e domingo. Vamos fazer, vocês vão aprender e vai valer, viu? Você vai ser curado e vai se transformar num grande curador, como diz o Santini, de alma. Nossa dor é a ferida que mostrará a nossa vida, é verdade. Aqui é só escola, vamos juntos vencer e curar. É é uma escola mesmo. Você não mantém os mesmos professores, né Santini, uma vida inteira? Os professores, eles vão embora, eles vivem um ano, convivem um, dois, três anos com você. Depois eles partem. Assim são nossos pais, nossos companheiros, os que são eternos com a gente. São aquelas almas, eu digo, sincronizadas. Aquelas almas. Que estão a milênios juntas. Aquelas almas que um dia nasceram juntas. Mas uma, por algum motivo, né, aprontou um pouco com a outra. Aí a outra aprontou um pouco com a outra. Até o momento em que elas definitivamente se encontram. Né, Messi? É ou não é? Definitivamente elas se encontram. Se vai ficar muito tempo, eu não sei. Mas elas se encontram. Também te adoro. Te vi, te sentir e sei quem você é. Eu também sei quem você é. Indico. Um beijo grande para todos. E sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Para quem quiser entrar em contato comigo, eu vou pôr lá na descrição o um celular. Mas vou falar também 9, 9,675-5250. Um beijo a todos. Se nos encontramos, o olhar de ti prova tudo. Amém. Amém. Gratidão. Até quarta-feira que vem. Tchau para todos.